Bebê nasce junto com o Odil usado pela mãe no Rio de Janeiro. A gravidez aconteceu três anos após a mãe ter colocado o dispositivo intrauterino. Apesar de raro, aconteceu de novo. Um bebê nasceu junto com o Odil colocado pela mãe para não engravidar. Dessa vez, o caso foi no Rio de Janeiro. Bernardo veio ao mundo forte e saudável. Pesando 3,175 quilos no último domingo, 4. A imagem dele segurando Odil foi registrada pela fotógrafa Michele Oliveira. A gravidez aconteceu três anos após a mãe, Paula Escudeiro, ter colocado o dispositivo intrauterino. Descobri... Que estava grávida pelo atraso da menstruação e inchaço nos seios. Mas não levei muita fé porque estava com odio. Na verdade, já tinha engravidado fazendo uso da pílula. Então, achei que dessa vez seria mais seguro. Mas fiz o teste da farmácia e deu positivo. Foi um susto, lembra em conversa com o site Catraca Livre. Apesar de alguns sangramentos no primeiro trimestre, a gestação correu de maneira tranquila. Minha bolsa estourou com 36 semanas e no momento do nascimento foi tudo perfeito. Foi um parto de cesárea. Meu filho nasceu super bem, diz Paula.